Olá, aqui é o Daniel para mais um vídeo sem frescura e hoje eu quero falar sobre o poder do hábito, então já aproveita, clica em curtir e se inscreve no canal. É, o hábito ele é simplesmente é baseado em três ações, o primeiro passo no gatilho, depois no hábito e por fim a recompensa. Então eu estou aqui numa quadra de futebol, então o gatilho de jogar futebol... Na verdade, é a vontade de estar com as outras pessoas, de correr, isso se torna um hábito. Muitas pessoas, às vezes, têm a vontade de jogar futebol quarta-feira à noite né? ou num sábado à tarde, enfim, domingo de manhã, e a recompensa é se sentir bem, sentir, é, se sentir leve, se sentir agradável. Da mesma forma que existem uns hábitos positivos, existem os hábitos negativos também. Eu vou falar de um hábito negativo que eu tenho, por exemplo. Eu tenho um hábito negativo de comer uma barra de chocolate sozinho. E como isso acontece? através do gatilho da ansiedade, então muitas das vezes a deixa é ter um trabalho chato para fazer alguma coisa é, bem bem ruim para fazer, isso me deixa ansioso, então eu compro um chocolate, né, a, a deixa do hábito e a recompensa é sentir prazer comendo um chocolate. Então eu quero te convidar nesse vídeo, já deu um minuto, mas eu quero te convidar a você fazer mudanças nos seus hábitos é, partindo desses três princípios, né, do gatilho, do hábito e da recompensa. Tudo que nós fazemos é, é, acontece de uma forma automática, através desses três princípios. Inclusive, se você quiser é, entender melhor eles profundamente, eu recomendo o livro O Poder do Hábito. Se você comprar esse livro, ele vai entender melhor esses três conceitos. Mas basicamente é isso. Então, em tudo que você fizer, seja positivo ou negativo. Procure perceber esses três gatilhos e principalmente nos negativos, é, anote aí qual o gatilho que faz com que você tenha um hábito ruim que você quer eliminar. Porque é muito provável que esse gatilho gera uma recompensa de prazer e é por isso que você faz o que faz. Então se você gostou, aproveita novamente, comenta aí no vídeo, compartilha com quem precisa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!